Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, e nesse vídeo eu quero te convidar para participar do treinamento da plataforma High Block Capital, que é uma plataforma que possui muitas ferramentas com diversos indicadores que tem me auxiliado bastante nos meus trades. Não é toca vem trazido aqui para o meu canal quase que diariamente nas minhas análises. Então eu quero fazer aqui um treinamento para mostrar para você exatamente como essa plataforma funciona, quais são os indicadores, ferramentas que a gente pode usar e como que elas funcionam, tá? Porque eu não tenho que várias pessoas ficam confusas aqui um pouco nas minhas análises. O que que significa essas linhas, André esse indicador aqui? Então eu quero explicar no detalhe como isso aqui tudo funciona, como que eu uso aqui dos meus trades, tá bom? Então, o primeiro passo que você precisa fazer aqui é criar uma conta na Highblock Capital, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição aqui uh, do vídeo, também no comentário fixado, tá bom? Você pode criar uma conta, caso você quiser assinar essa plataforma, tá assinando o plano anual, você ganha aqui um mês gratuito, né? Usando o link aqui do canal, tá bom? Uh, só para reforçar que eu não tô fazendo isso aqui, né? Por nenhum motivo né financeiro, tá pessoal? Eu não tenho nenhum tipo de é, patrocínio da High Block Capital, né? Eu tô fazendo isso aqui por livre e espontânea vontade, porque essa ferramenta tem me ajudado bastante mesmo aqui nos meus trades e com certeza vai ajudar você também, tá bom? Então cria sua conta, esse é o primeiro passo, tá? Depois que você ter criado essa conta, você vai clicar também no link abaixo aqui na descrição do vídeo, vai ter um link pro treinamento que vai estar no meu site, tá bom? Então esse é o link que você vai entrar nessa página tá? do meu site, onde tem que High Block Capital, você vai clicar no botão aqui embaixo, participar agora, tá? Pra você poder participar. Todo os, o treinamento vai rodar aqui dentro do meu site. Eu quero, inclusive, testar aquela plataforma, tá? Porque eu vou estar lançando também a Operação Delta aí, muito em breve, aí na metade do mês. Então, vai me ajudar, inclusive, a testar aqui se tá tudo funcionando direitinho, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Cria sua conta na Reblock Capital, tá? É, a gente vai olhar os principais indicadores aqui, como esse aqui, o, esse aqui da Liquidações da, da BitMEX, o que isso aqui significa. Esse aqui também da... da Uh, da Binance, tá, pessoal? E tem vários outros indicadores aqui, ó. Tem muitas ferramentas aqui, como uh, níveis de liquidação, uh, posições líquidas aqui, map, tá? Corre uh, scala de correlação, tem uh, histograma de probabilidade, tem muita coisa legal aqui que eles estão desenvolvendo, tá? Obviamente, isso aqui tá tudo em beta ainda, tá, pessoal? Mas eles estão desenvolvendo muito rápido, melhorando bastante. E eu já tô usando aqui, praticamente, tendo resultados muito bons. E acredito que vocês vão gostar também, tá bom? Então é isso. Cria essa conta na HighBlock Capital participe aqui do treinamento dentro do meu site e a gente se vê aqui, então, aí dentro. Beleza? Então, até lá.